Que mal entendido pode gerar uma garrafa de pimenta dada de presente a um pai de família? Um curto ambientado no interior da Bahia dos anos 60 explora essa situação. Pimenta é a atração do Cine Nacional desta sexta, às 9 da noite.